Poder! Sim, sim, sim. sim. <risos> tu pareces muito novo, mas naturalmente já estás nisso há alguns anos. Exatamente. Né? Se olharem para o João, olharem... O João não envelhece também. Quem é o João? O Lourenço, não pois, eu, da beleza, Eu quero <risos> perceber aqui um detalhe. Tu falas assim com essa intimidade do presidente... João. Espera uhum. aí. O João. O João. <risos> mas, mas tu não sentes algum receio? Uh, estamos a falar de... da sua excelência. Mas receio de quê? Ele não é um bicho. <risos> <risos> Mas eu, eu olho para o. Eu sei, eu sei, eu sei muitas vezes definir as coisas. Uma coisa é ele ser o Presidente da República e outra bem de frente é o meu amigo. Atenção, antes de ser o Presidente da República. Vocês são amigos. Não, é meu amigo. Esta relação partiu de onde? Não, muito antes. João ainda nem, ainda, nem ainda nem era Ministro da Defesa na altura. Oh. Ainda nem era. Ah, é? Ainda nem era. Às vezes fazer bem é bom. Uh -huh dei a mão no momento que ele precisava <risos> e ele <já> tem. <risos> é... <risos> Calma aí, ah. calma aí. Tu deste a mão? Sim, no momento. Qual o momento que o presidente pediu? pediu, é, pediu, pediu pá, eu acho que quando a gente ajuda não precisa apontar como foi. Mas ele reconhece. Que... Ele reconhece? Ah, claro, de facto. Alguma é. vez falou sobre isso em algum lugar? Uh, em casa, no aniversário da. da, da, da... De uma das sobrinhas, por acaso frisou. Uhum. Sim, o frisou e tal. E foi fantástico. <risos> Você nunca recebeu uma chamada lá de cima, até para com isto? Normalmente as chamadas que eu recebo é para sempre um convite. O ah, chefe é? mandou chamar. Ou? Oh. É sempre assim, o chefe mandou chamar. Mas e que, que tipo de convite são isto? Se jantam? O João gosta de estar comigo, beber sempre um vinho e tal. Uhum. Tem o Peramanca, né? O peramanca. Que Porque o vinho é caro, da verdade. É, por acaso, achaste o quê? No no inteiro. Inteiro. Esse vinho não aguentei, a, da a Beleza. que não compra o Peramanca. Estou <risos> Tô aí, estou saindo aí,